Seja grande, sabendo disto, comece a se autoavaliar. O homem tem dado muito pouco valor a si mesmo. No livro de Números, você vai ler, naqueles dias que haviam gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e éramos gafanhotos aos olhos deles, isto não se refere a um tempo em um passado distante onde existiam homens com estaturas de gigantes, mas sim aos dias de hoje, o nosso eterno agora, onde as circunstâncias que nos cercam alcançarão o tamanho de gigantes, tais como o desemprego, os exércitos inimigos, os grandes desafios, os seus problemas e todas as coisas que aparecem ameaçá-lo, estes são os gigantes que te fazem sentir como um gafanhoto, mas como foi dito primeiro, éramos como gafanhoto aos nossos próprios olhos e por causa disso éramos gafanhoto aos olhos deles. Em outras palavras, você só é para os outros aquilo o que você primeiro é para si. Portanto, para se reavaliar, comece a se sentir ser um gigante, um centro de poder, e comece a reduzir os gigantes antigos, até transformá-los em pequenos garfanhotos. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, como os exércitos dos anjos e como os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo, explica-te, por que ages assim? Daniel 4, versículo 35. Isto que foi dito não se refere a um Deus ortodoxo que está sentado em um trono no espaço, mas sobre um único Deus, Pai da eternidade, da sua consciência de ser. Então, desperte o poder que você tem, não como homem, mas como o seu verdadeiro eu, uma consciência sem forma e sem face, e liberta-te da tua prisão autoimposta. O Bom Pastor Eu sou o Bom Pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. João 10, versículo 15 Minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. João 10, versículo 27 A consciência é o bom pastor. O que eu estou ciente de ser é a voz que chama as suas ovelhas que por sua vez são a expressão daquilo que você é consciente de ser, a voz da consciência como pastor é tão boa que nenhuma das suas ovelhas deixará de te seguir ao escutá-la. Eu sou uma voz clamando no deserto da confusão humana. Pelo tanto que sei, tudo aquilo que eu estou convencido de ser nunca deixará de vir a mim. Eu Sou é uma porta aberta onde tudo o que eu sou pode entrar. A sua consciência de ser é o Senhor e o pastor da sua vida. Então a afirmação, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está em Salmo 23, versículo 1. Agora será vista a sua verdadeira luz, sendo a sua consciência. Você nunca estará carente de evidências ou de falta de provas daquilo o que você está ciente de ser. Isto sendo verdade, então por que você não se torna consciente de ser grande, amado por Deus, rico, saudável e todos os atributos que você admira? Bom pessoal, ficamos por aqui e voltaremos em um próximo audiobook do livro ao seu comando de Neville Goddard não se esqueça de se inscrever no meu canal dê um like, compartilhe para as pessoas que realmente precisam de ouvir esse áudio é, dê o seu joinha é, não se esqueça de ativar o sininho para que você venha receber novas, novas notificações um forte abraço muito obrigado, eterna gratidão